e a todos novamente. Meu nome é Adriano Belisário sou coordenador da Escola de Dados. É, sejam bem-vindos e bem-vindos a esse workshop com a Natália Mazotti, que é uma das cofundadoras da Escola de Dados e do CODA. É, muito obrigado pela presença de todos. Eu só vou dar algumas palavras iniciais aqui, lembrando que essa atividade, a parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Coda.br, um evento organizado pela Escola de Dados, que é um programa da openola de Brasil, em parceria com o Google News Initiative. Então, queria dar alguns lembretes aqui, que é que esse vídeo vai ficar disponibilizado na plataforma depois, porque... É, a gente já está aqui no último dia né, de, de, de workshops, mas lembrando que o certificado de participação do evento vai ser emitido para quem participou de pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo. É, lembrando sempre que é importante você estar tá logado com o seu e-mail que você usou na inscrição do evento. Nas redes sociais, a gente está utilizando a hashtag CodaBR20, e, bem, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todas e de todos. Vou passar aqui a palavra para a Natália e sigo acompanhando. No final, ajuda aqui a gente a fazer a sessão das perguntas, né? Obrigado, Nath. Boa sessão a todos e a todos. Obrigada, Adriano. Bom, acho que... Começava falando que é sempre um prazer estar no CODA, esse evento que, assim, me sinto super parte dele, que a gente começou aí junto na Escola de Dados. Como a Adriano falou, assim, para quem não me conhece, eu sou uma das cofundadoras da Escola de Dados é, e fui durante algum tempo aí diretora da Open Knowledge também, que é a organização que abraça a Escola de Dados e outras iniciativas. É, bom, eu sou jornalista de formação e desde 2008 eu trabalho com jornalismo de dados, né, eu comecei a me aprofundar nesse tema, comecei a buscar referências e nessa minha busca por referências, por tentar realmente mergulhar nisso, eu percebi que a gente não tinha tanta referência no Brasil e acho que foi um pouco isso que me impulsionou a construir o capítulo da Escola de Dados aqui e acho que, enfim, isso, isso se tornou uma uma história de, de sucesso, assim, do qual, da qual eu me orgulho bastante. Então, de novo, obrigada por vocês estarem aqui nessa manhã aí de sexta-feira, né, de uma semana super conturbada. Eu confesso que eu dormi muito pouco essa semana, não sei quem está quem junto comigo nessa. Mas vamos lá, vamos começar essa sessão, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, deixa eu abrir aqui o, o chat também. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Bom, eu propus ao Adriano, né, quando a gente estava pensando a programação do CODA, é, de falar sobre vieses cognitivos, que é um assunto que vem me interessando já há bastante tempo, e no ano passado é, eu tive a oportunidade de, de tirar um, um ano é, quase sabático né, de estudos, em que eu fui para Stanford como GSK Fellow, e, e nessa oportunidade eu acabei conseguindo estudar um pouquinho mais né, é, behavioral economics é, economia comportamental que é, é um pouco da base do que eu vou falar aqui para vocês obviamente com um enfoque de como que isso afeta o nosso trabalho como jornalista de dados tá? É, bom, acho que a primeira coisa antes da, da gente entrar de fato no que, que são os vieses é eu falar um pouquinho, dar um overview da sessão para vocês e como é que vai funcionar, em especial porque a gente está ao vivo aqui, mas essa sessão está sendo gravada, né? E, e aí tem uma grande dificuldade para quem, como eu, assim, eu, eu adoro dar aula, mas é, o que eu mais gosto de dar aula, na verdade, é a interação com as pessoas, né? conseguir estar é, tá mais próxima e aqui a gente não consegue interagir tanto, mas eu vou pedir um esforço de vocês para interagir comigo é, aí no chat. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da sessão e eu vou tentar ler o come os comentários de vocês para que as pessoas que forem participar depois é, também se sintam aí nesse, é, nesse ambiente de turma, né? E elas possam fazer a, a dinâmica também no, no tempo delas. Tá? Então, queria pedir para vocês para se sentirem realmente participantes dessa sessão e... e responderem é, as perguntas que eu for fazendo aí no chat. Então, o que, que a gente vai ver aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente vai falar do que, que são vieses cognitivos, né? Acho que nem todo mundo é, tem familiaridade com, com esse conceito, e a gente vai ver um pouquinho como que isso funciona. É, a gente vai também falar por que, que esses vieses se manifestam, né? Quais são os gatilhos que ativam é, os vieses na gente. E depois a gente vai é, detalhar um pouquinho alguns tipos de vieses que acho que são os mais importantes e os que acabam tendo maior influência no nosso trabalho enquanto jornalista. Tá? E aí, acho que depois disso, a gente vai passar para uma etapa em que a gente vai falar mais especificamente dos vieses é, no contexto do jornalismo de dados. E aí, por, no finzinho da sessão, eu vou dar algumas dicas de como é que a gente pode é, dos vieses, né? Foge das cascas de banana que eles colocam no nosso caminho. E vou deixar um tempinho, aí a última meia hora, para a gente debater, para ter um, um, perguntas e respostas aí com vocês, tá? Então, essa é a, a estrutura dessa sessão de hoje. Então, para começar, a gente vai falar o que, que são vieses cognitivos. E aí eu queria já começar abrindo com essa pergunta. É, quem aí tem alguma... É, impressão inicial do que, que são vieses ou, ou é, já tem mais familiaridade com o conceito e conseguiria explicar para a gente? Queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho o que, que são vieses para vocês, tá? Se vocês já ouviram falar disso, se, enfim, tem algum contexto no qual vocês já viram essa palavra sendo aplicada, como é que vocês é, interpretaram. É, o, os vieses, no, enfim, na, no contexto em que, em que vocês ouviram. Ah, vou dar um tempinho aqui, vamos ver se alguém começa a interagir. Todo mundo com café na mão aí. O Matheus fala que ele inter, interpretou como preconceitos. É, é bem isso, Matheus. Assim, é, às vezes, inclusive, quando a gente fala vieses, a gente... É, interpreta, né? a gente utiliza no contexto de preconceitos também. Preconceitos são, de certo modo, um, um viés. né? É, o José Adriano falou uma tendência na forma de pensar previamente quando se depara com alguma primeira informação. Também, José, legal. A gente vai falar bem especificamente desse viés que você trouxe é, um pouco depois. Rafael fala, viés são os atalhos da mente que agilizam o nosso raciocínio mas impedem de olharmos com calma para a questão. A Fala, você foi no ponto. É, quando a gente está falando de vieses, é, na verdade, o que a gente está é, trazendo é a maneira como a gente toma decisões no dia a dia. Né? E a maior parte das vezes, a gente toma decisões de forma inconsciente. Né? Então, a gente vai inconscientemente utilizando é, estratégias né, que a gente pode chamar de heurísticas, que essas estratégias elas utilizam apenas um pedaço das informações que estão disponíveis para a gente. E por que, que a gente faz isso? A gente, isso faz sentido em termos evolucionários mesmo, porque acho que só bem recentemente né, que a gente conseguiu adquirir é, esse nível de conforto na, na sociedade né, em relação a ameaças externas. Se a gente for pensar assim, nos nossos ancestrais, né, se for lá para trás, é, 300, 400 anos ou né, mais do que isso, é, a, gente, a gente vai entender que antigamente tinham muitas ameaças externas e a gente precisava filtrar o que, que realmente era importante. Né? A gente não tinha nem tempo, nem capacidade de, de processamento cerebral para fazer muito mais do que usar esses pedacinhos de informação que estavam disponíveis, né? então, o que a gente está chamando de heurísticas. É, e, isso envolvia para a gente diminuir o custo de energia para tomar decisões. Né? Então, de um certo modo, os eles têm a ver com uma certa preguiça nossa né? para conservar esse recurso precioso que é a nossa energia cerebral. Bom, é, acho que, felizmente, né, a gente trabalha com essas decisões inconscientes. Na maioria dos casos, mas também na maioria dos casos o resultado dessas estratégias heurísticas né, que são muito rápidas e automáticas é bom o suficiente e aí a gente não tem nenhum problema nenhum problema mas se a gente for pensar em algumas situações né, essas heurísticas elas não vão ser boas o suficiente então a gente vai acabar caindo em julgamentos inadequados da situação que a gente está é, enfim tentando interpretar né então, são esses erros de julgamento, né? Ou essas escolhas menos racionais que a gente faz que, em geral, a gente chama de vieses cognitivos, tá? São exatamente esses atalhos que o nosso cérebro pega e usa para lidar com as situações cotidianas, tá? Bom, beleza. Então, eu vou começar aqui fazendo um exercício com vocês, tá? É... E queria que vocês respondessem aí. Eu vou... Eu, eu queria que vocês respondessem o mais rápido possível, tá? O ideal é que esse, esse exercício seja feito assim: vamos, vamos responder em 5 segundos. E como é que é o exercício? Bom, é, o problema é o seguinte: a gente tem uma raquete e uma bolinha, e elas duas juntas custam um R$ 1,10. A raquete custa R$ um real a mais do que a bolinha. Eu quero saber de vocês quanto custa a bolinha. Respondam aí no chat 5 segundos: 5, 4. 3, 2, 1. Ninguém respondeu, ninguém se atreveu a usar os atalhos né, do, do cérebro. O Rafael respondeu. O Rafael está Rafael por dentro do que são os vieses, né? Bom, em geral, assim, e, e esse exercício eu já fiz outras vezes, é, quando a gente está numa sala e as pessoas estão é, respondendo assim, de forma mais afobada, né? Em geral, as, as pessoas respondem que a bolinha custa 10 centavos. Por quê? A gente cai nesse erro porque é a maneira mais fácil que a gente tem de somar um real para dar um e dez. Só que quando a gente fala que a raquete, né, a raquete custa um real a mais do que a bolinha, se a gente for considerar que a bolinha custa 10 centavos, a raquete custando um real a mais, a raquete custaria 1,10, né? E 1,10 mais 10 centavos, não somam 1,10. Então, na verdade, a resposta é que a bolinha custa 5 centavos. O Rafael matou aí no chat, mas, é, e, e ninguém mais respondeu, né? O pessoal ficou com o um pé atrás, eu acho que todo mundo travou, mas eu queria entender aí quem responderia 10 centavos, né? Quem, quem teve esse primeiro clique, assim, ah, Primeiro eu achei que realmente seriam 10 centavos, mas eu segurei um pouquinho porque eu senti que tinha uma casca de banana no caminho. Às vezes a gente, a gente tem essa intuição, né? E essa intuição é boa pra gente, tá, pessoal? Mas eu queria, eu queria falar com vocês por que, que a gente acaba caindo nessa, nessa primeira impressão, né? Nessa, é, nessa primeira sensação de que a gente tem a resposta certa. Quem, quem teorizou muito bem sobre isso, e é uma referência quando a gente está falando de vieses cognitivos, né? De economia comportamental como um todo, é um cara chamado Daniel Kahneman, tá? E assim, eu recomendo demais, se vocês têm interesse nesse assunto, querem se aprofundar nisso, recomendo muito começar pelo livro dele, que é uma das principais obras de economia comportamental que a gente tem hoje, que é o Thinking Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar, tá? Então, a gente respondeu, ou a maioria das pessoas agora estão é, aí confessando né, que responderia 10 centavos, por que, que a gente responde 10 centavos? A gente responde assim, é, pelo que é, o Daniel Kahneman, ele classificou como sistema 1, porque a gente está pensando com esse sistema 1, mas o que a gente precisava fazer nesse caso é ter pensado com o sistema 2, tá? Então, o que que são... Esses dois sistemas, né? quando a gente está falando disso, são duas formas do cérebro pensar. Tá? O primeiro sistema ele é mais involuntário, ele, ele dá respostas rápidas, né? ele é baseado em heurísticas, né? como eu falei. O sistema 2 já é um sistema que trabalha mais o consciente, ele é mais lento, né? ele é, raciocina mais para tomar decisões. Tá? Então, ele tem um dispêndio de energia cerebral muito maior. Tá? Então pensa comigo, a gente está no, no nosso dia a dia, a gente faz, a gente toma decisão o tempo inteiro e a gente não está pensando na maioria das decisões que a gente está tomando. Né? Às vezes eu estou aqui falando com vocês, é, eu, enfim, eu tomo uma decisão de me ajeitar da cadeira, né? de, enfim, tomar uma água. Essas coisas não são é, situações que demandam de mim uma energia cerebral muito grande. Né? E, e várias das coisas que a gente faz que é, em algum momento demandaram uma certa energia, passam a ser mais automáticas para a gente. Né? Então sai do sistema 2 para o sistema 1. Um. um exemplo disso é dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é, é, esse aprendizado né, demanda uma energia cerebral muito grande. Mas quando a gente já dirige há algum tempo, já está acostumado com aquilo, a gente dirige e faz outras coisas, né? Dirige ouvindo podcast, dirige... Enfim, é, a gente consegue dividir a nossa atenção porque o ato de dirigir começa a ficar mais automático para o nosso cérebro, tá? Então, isso acontece o tempo inteiro com a gente. A gente tem, a gente conhece alguma coisa, aquela coisa, é, num primeiro momento, demanda uma energia maior do nosso cérebro e depois aquilo se torna mais automático para a gente. E aí, o que, que, o que, que isso traz para a gente? Isso traz a situação em que a gente pode estar tá cego para uma coisa óbvia. Né? E aqui, a gente o, o exemplo da, da bolinha é um deles. Né? Então, a gente não percebe, num primeiro momento, que a gente está, é, na verdade, tendo uma resposta inconsciente que está trazendo um erro para a gente né? na nossa decisão. E o pior disso tudo é que além da gente é, construir decisões com base é, em enfim, é, situações mais irracionais, né, com, com pouco raciocínio, a gente acaba não se tocando disso, a gente não tem é, noção de que a gente está trabalhando de forma inconsciente. Então o, o estudo do, dos vieses cognitivos ele é muito importante para a gente porque ele vai jogar luz nessa nossa cegueira. Tá? Então, quanto mais a gente entende quais são os vieses que afetam as nossas decisões, mais a gente fica atento a eles. Então, acho que essa sessão como um todo vai servir um pouco para isso, para a gente conseguir entender melhor quais são os vieses que afetam mais uh, o nosso dia a dia. E, principalmente, quando a gente está trabalhando com dados, com decisões, que a gente vai tomar para poder apresentar para o nosso público uma história, né, para apresentar para o nosso público é, uma análise guiada por dados. Bom, e por que, que a gente recorre a esses atalhos? Tá? É, tem quatro problemas fundamentais que a gente tenta resolver né, com o nosso cérebro quando a gente é, recorre às heurísticas. Né? O primeiro desafio é o da sobrecarga de informações. A gente vai precisar conseguir filtrar as informações que a gente recebe né? E, e, e filtrar no sentido de separar aquilo que a gente entende como sendo mais útil para a gente no futuro, né? e, e o, o, a, isso que, o, que a gente consegue entender como mais útil, o nosso cérebro vai criar atalhos para isso, e aquilo que a gente não entende como sendo muito útil. Então, a gente está fazendo isso o tempo inteiro, pessoal. A gente está olhando as situações, a gente está observando o mundo à nossa volta e está pincelando alguns detalhes do mundo e ignorando outros. Tá? Então, essa sobrecarga de informações é algo que, que, a gente, que é um desafio, algo que o nosso cérebro tenta contornar. Tá? O segundo problema é o nível de complexidade é, que, que a gente tem nas informações no mundo, é né? o caos que, que a gente vive, principalmente o caos informacional. Então a gente também precisa, como estratégia evolutiva, né? fazer sentido das coisas à nossa volta. E isso é, que leva a gente a tentar tapar os buracos e ficar menos é, consciente desses buracos. Né? A gente vai tapando, é, enfim, é, tentando diminuir a incerteza tapando os buracos daquilo que a gente não sabe, tá? Então, isso é um outro problema é, para o qual os vieses é, nos servem de, de alguma maneira. Terceiro problema, a gente tem a necessidade de agir rapidamente. E isso no contexto jornalístico é, assim, fatal, porque a gente tem deadline, tem fechamento, né? então e, e além do, do, da pressão do deadline, a gente tem a pressão também né, desse, desse contexto jornalístico que ainda é, pressiona muito pelo furo, né, que, que ainda pede muito furo exclusiva. Né? Então, às vezes, assim, há uma informação que vai dar cinco minutos, vai estar tá em todos os jornais, mas a pessoa que deu cinco minutos antes é, ganha uma certa glória. Né? Então, esse eto jornalístico é assim, fatal para a gente acabar é, caindo em erros, né? é, tomando decisões errôneas, porque a gente está decidindo muito rápido e a gente tá, passa uma decisão que é importante para o sistema 1, um, que é esse sistema mais automático. Né? Então, isso é, é um problema também que a gente precisa enfrentar. E o quarto problema é a, a nossa necessidade de armazenar muita informação e acessar essa informação o tempo inteiro né? com um custo muito grande para o nosso cérebro. Então, foi aquilo que eu falei, isso se relaciona muito com, com o primeiro problema da sobrecarga de informações, né? A gente vai descartar algumas coisas que é, estão à nossa volta, que a gente está compreendendo, porque a gente não tem condição de guardar tudo. Bom, e quais são os gatilhos para a gente? Isso é uma outra coisa que a gente precisa é, compreender muito bem, e assim, eu estou trazendo só alguns gatilhos, essa lista não é exaustiva, tá? É, e eu acho que o, o importante para a gente é conseguir entender os nossos gatilhos, né? As situações em que a gente fica mais vulnerável, tá? Então, um gatilho é quando a gente recebe informações muito ambíguas, então, nesse ambiente é, informacional mais caótico, em que você tem muitas fontes de informação, muitas delas não confiáveis, né? Eu acho que quando a gente é jornalista, a gente acaba tendo uma uma tendência maior de filtrar com um pouco mais de qualidade, porque a gente é treinado para isso, mas imagina o, o seu tio do WhatsApp né, recebendo aquela enxurrada de informações, muitas delas super ambíguas né, e com algum fundo de verdade e tendo que decidir em cima disso. Né? Isso é um gatilho enorme para a gente decidir de forma errada. Segundo, sobrecarga emocional. Né, quando a gente está é, sob uma situação de estresse, de raiva, de frustração, é, isso é um problema também para a gente tomar decisões. Né? A sobrecarga cognitiva, a mesma coisa, né? que se liga a essa questão das informações ambíguas, a gente ter, a gente ter decisões complexas demais para tomar, e muitas vezes em um espaço de tempo muito curto. Né? E, é, e ligado também a essa sobrecarga emocional, a gente trabalhar sob a, a, a ótica do medo e da ansiedade. Tá? E aqui eu vou trazer um exemplo que aconteceu na quarta-feira e aconteceu comigo. Eu tô, assim, acho que a maioria aqui, né, jornalista de dados e eleições, né? Vamos lá, eu tô acompanhando igual doida a eleição americana, seguindo enfim, todos os números, todas as, as análises, as previsões, e aí eu tenho um grupo é, com amigos jornalistas dos Estados Unidos, então, já, já é um grupo assim, é, para o qual eu atribuo é, um, um nível de confiança alto né? é, com, com relação às informações que eles compartilham. E um amigo meu desse grupo compartilhou um, um link para um tweet que foi esse aqui. Eu sigo a, a Associated Press. Uh, no Twitter, né, e eu tenho seguido constantemente uh, as chamadas que eles dão para quem tá vencendo, é, em, não só na, na, na corrida presidencial, mas é, no, no Senado, na Câmara, né, em, em outras decisões é, por lá. E aí quando ele mandou esse, esse tweet, é, eu li, eu... Reconheci completamente o, o, o cenário do, é, da conta de Twitter da, da Associated Press. Eu reconheci a forma como estava escrito o tweet. Eu falei, caramba, eles chamaram, Biden ganhou. E eu peguei na mesma hora isso e compartilhei num grupo, de, um grupo fechado de amigos. Na hora que eu compartilhei o, o meu sinalzinho tocou aqui dentro, né, a intuição tipo, opa, peraí não, não, não, e aí eu fui e cliquei na, na no arroba, né, na conta para verificar e aí eu vi que era uma conta falsa tá, e aí assim, dez segundos depois que eu tinha postado, ou até menos eu apaguei, falei, opa pessoal informação errada aqui e aí mandei pro meu amigo americano falei, cara, <risos> isso aí é falso, então assim o que que aconteceu nesse caso? Está trazendo um exemplo concreto para vocês. Cair na casca de banana e assim duas coisas que me ajudaram a cair nisso. Primeiro que eu atribuí um alto grau de confiança à fonte que estava me passando a informação, né? E segundo ansiedade. Eu tô, há, enfim, há algum tempo acompanhando, né? Tô querendo que tenha um resultado. Acho que todo mundo está querendo, gente fecha logo, né? Fica essa contagem eterna. E aí, isso, esses dois fatores contribuíram para eu rápida, ter uma resposta rápida e, e cair num, num clickbait, né? Que, é, em geral, a gente não cai, né? Porque a gente tem é, esse, esse mecanismo já bem apurado de qualificar a informação, né? De separar um pouco o joio do trigo. E aí... E, Exatamente por isso, por ter esse sistema um pouco mais apurado, né? Porque a gente é jornalista, eu consegui rapidamente entender, opa, não é isso, e apaguei e não compartilhei mais, não, não dei retweet nem nada, né? Eu tinha compartilhado num grupo pequeno. Então, assim, exemplo prático de como que a gente cai nas cascas de banana e ansiedade é, assim, fatal para isso, né? Essa corrida por querer compartilhar informação, tanto que quando a gente está trabalhando é, com é, o tema de desinformação, é, uma, uma das formas que a gente tem para conseguir mitigar isso é exatamente pedir para as pessoas pararem e não é, passarem informações adiante de maneira muito automática. Né? Pensa um pouquinho no que você está lendo, e agora eles estão, é, eles, é, no caso as redes sociais, estão né, trabalhando muito com... É, alguns, algumas features né? Algumas coisas que eles estão é, Adicionando as ferramentas Exatamente para criar Uma fricção, né? criar uma pausa Entre o que a pessoa Lê na rede social e O que ela passa para frente né? Então tem, tem a pergunta do, do Twitter Você leu o artigo para passar? Então isso é uma forma de gerar fricção Para diminuir um pouquinho Essa corrida Desse nosso sistema 1 um. Bom, vamos passar aqui para os tipos de viés, tá? Eu vou falar sobre alguns deles para vocês e não tenho a menor intenção de ser exaustiva em, em uma hora. <risos> então, é, já, já fica aí esse, esse anúncio de que vocês podem procurar muito mais sobre esse assunto, tá? O primeiro deles é o viés de confirmação, é, que é um clássico, né? Aqui a gente tem essa tirinha aqui que eu gosto bastante o cara falando, ah, eu já ouvi todos os argumentos de, dos dois lados, né? e agora é hora de fazer a minha própria pesquisa para ver qual é a verdade. Né? E aí ele vai fazer a pesquisa e aí ele pega, literalmente, o primeiro link que, é, de um certo modo, apoia a visão que ele já tinha sobre aquilo. Né? E bingo, ele acha que é, já tem a resposta certa para o que para o dilema ali que ele estava tentando resolver. Então o viés de confirmação é basicamente essa tendência da gente procurar evidências e fatos, né, que acabam comprovando os nossos pontos de vista. Tá? É, um exemplo meio clássico disso assim, ah, eu, eu acredito que a economia vai melhorar aí nos próximos meses, né? E aí eu tô lendo notícias, eu vou acabar filtrando essas as notícias que vão corroborar essa ideia, é, ao invés de olhar para todas as notícias e entender, não, tem situações aqui em que, na verdade, estão me mostrando que a economia não vai melhorar, né? Então, a gente acaba não trazendo o contraponto para as informações que a gente filtra. Segundo viés que é, afeta demais o, o trabalho jornalístico, e na verdade, é um viés que, é, de um certo modo, traz a importância para a gente de conhecer os vieses para o trabalho jornalístico. Né? Então, o viés de disponibilidade é, é um viés é, que traz essa tendência das pessoas estimarem a probabilidade de alguma coisa acontecer pela facilidade delas se lembrarem de eventos semelhantes. Tá? Então, é, um exemplo, se, se a gente vai viajar de avião, e a gente é, recebe notícias de que um avião caiu, né? o, recebe notícias de um acidente que aconteceu muito recentemente, a gente acaba, é, de forma quase inconsciente, né? achando que viajar de avião é mais perigoso. Né? Então, o que, que, o que, que isso diz para a gente? Né? E, e, e esse, esse desenho, aí, essa ilustração é interessante por isso. Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? e às vezes a gente só tem acesso a uma parcela muito pequena do que está acontecendo. E essa parcela muito pequena, em muitos casos, vem das notícias, né? vem da informação da imprensa. E aí a gente pega aquele pedacinho e constrói é, a nossa base de decisões sobre o mundo à nossa volta. Então isso é um tipo de viés que a gente tem que tomar muito cuidado E quando eu for falar da relação com os dados Vocês vão ver uma situação em que isso acontece Bom, um outro viés é, que também é muito frequente É o viés de enquadramento, o efeito de enquadramento tá? Então esse viés ele ocorre quando as nossas decisões Elas são influenciadas pela forma como as informações são apresentadas Então de novo, né, é, a gente vê aí o papel que o jornalismo pode ter nessa influência das decisões, né? É, aí aqui nesse, nessa ilustração eu trago é, duas formas de apresentar um, um iogurte, né? E aí se você tá de dieta, você vai preferir o iogurte que tem 20% de gordura ou você vai preferir o iogurte que é 80% livre de gordura? a gente acaba preferindo 80% livre de gordura, né? Sendo que, é, é, na verdade, é só a maneira como a gente está apresentando a informação aí que traz alguma diferença. É. Então, o, o Daniel Kahneman, ele, ele acaba explicando isso né, no livro dele, né? acaba explicando o enquadramento usando o que ele chama de teoria da perspectiva. E o que, que essa teoria fala? É, essa teoria, ela traz para a gente que, a gente acaba dando maior valor é, para a perda do que para o ganho. Tá? Então, a perda é percebida para a gente de forma mais significativa. É, a gente tenta evitar mais a perda do que ganhar algo equivalente. Por isso, inclusive, que quando a gente está trabalhando com investimento, as pessoas tendem a ser mais conservadoras. Né? Se você vai colocar assim, ah, eu posso perder o que eu tenho, é, você acaba tendo tendendo a ser mais conservador do que arriscar para ganhar é, o dobro do que você tem, né? Então, é, essa lógica de que um ganho certo é preferível a um ganho provável e uma perda provável é preferível a uma perda certa, é o que está é, enquadrado aí nessa teoria da perspectiva, tá? Então, exatamente pelo fato de a gente querer evitar perdas seguras, a gente busca opções e informações com ganho certo. Tá? Então, é, é, a forma como, a, como alguma coisa é enquadrada para a gente pode influenciar a nossa certeza de se aquilo vai trazer ganhos ou perdas para a gente. E por que, que é relevante a gente saber disso? É, porque no dia a dia a gente pode acabar supervalorizando é, como que algo é dito, né? ou seja, o um enquadramento daquilo, e subestimando o que está que sendo dito. Né, que geralmente é mais importante Então aqui nesse caso é, é um, um exemplo Vamos passar para o viés de ancoragem o viés de ancoragem é um, mais um viés cognitivo né, Que faz a gente confiar demais na primeira informação Que a gente recebe sobre um determinado tópico tá? Então quando a gente está é, definindo planos né, Ou fazendo alguma estimativa A gente acaba interpretando as informações mais recentes é, como ponto de referência, né? como âncora, em vez de objetivamente ver as informações de forma separada. E aí, assim, Black Friday, pessoal, estamos aí nesse período né? do, do ano. Então, a gente vê a informação de que um determinado produto custava mil reais e agora está por 300 reais. É... A gente ancora os preços né, inconscientemente, e, é, e isso é muito utilizado né, pra, pelas empresas, né, pelo marketing, porque é, é inconsciente mesmo, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Então, ao invés da gente é, tentar é, entender objetivamente né, é, quanto que deveria custar um determinado produto e quanto que ele está custando, a gente acaba ancorando... É, o que era, em tese, o preço do produto, que muitas vezes não é real, né? na verdade está sobrevalorizado, e o desconto que a gente tem na nossa frente. E esse viés está bastante ligado a um outro conceito, que é chamado efeito priming. O que é esse efeito priming? É, esse efeito acontece quando uma ideia ativa a outra de forma inconsciente. Tá? Então aqui é, a gente está vendo é, nesse desenho um, um, enfim, um, um exemplo de como que o nosso cérebro seria ativado pelas palavras é, ao redor daquela que a gente precisa completar, tá? Então, é, é basicamente isso, esse efeito primer ocorre quando a exposição que a gente tem a um determinado estímulo, acaba influenciando a nossa resposta a um estímulo que vem logo em seguida, né? Sem, sem qualquer, a gente não tem consciência dessa conexão, mas isso acontece. Bom, e como eu falei para vocês, é, eu não busquei ser exaustiva aqui, é, e eu recomendo muito que, se vocês quiserem olhar outros tipos de vieses, que vocês é, procurem esse The Cognitive Bias Codex, que foi feito a partir de um, de um post no Medium, é, de um cara chamado Buster Benson. Então, se vocês procurarem é, Medium Buster Benson uh, Cognitive Bias, vocês vão encontrar esse índex. E vão encontrar, inclusive, eh, o post que ele fez, que assim, foi super acessado. Ele escreveu um livro recentemente, graças a esse post, eh, em que ele organizou, né, a partir dos problemas, os vieses que estão associados a eles. fez uma lista extensiva de vieses. E aí, junto com um designer, eh, acabou criando esse codex, que é bem legal. O Adriano colocou aí para gente no chat. Maravilha. Que é, é, eu, eu recomendo muito que, que vocês leiam esse post dele no Medium. Bom, agora vamos falar um pouquinho de vieses e dados, né? E aí eu falo que é uma relação de amor e ódio, porque é, eles acabam estando muito associados, né? E, enfim, então tem, tem uma, uma relação de amor aí, né? Aproxima os dois, mas para a gente é uma relação de ódio, porque os vieses, eles podem levar a gente a fazer análises é, com os nossos dados, super equivocadas e isso vai minar a nossa credibilidade enquanto jornalista de dados, né? Então, a primeira coisa que vale a gente, a gente trazer, é, antes mesmo de, de falar de alguns vezes e trazer alguns exemplos, é que quando a gente está trabalhando com jornalismo de dados, é, e isso eu falo sempre quando é, eu estou introduzindo esse assunto né, nas minhas aulas, é, é que a gente tem uma tendência de olhar os dados de uma forma objetiva, né? de, ob, é, de dar aos dados um caráter objetivo, como se eles fizessem sentido por eles próprios né? e não fossem, na verdade, fruto de um processo que passa por escolhas. Né? Então, os dados eles são é, a matéria-prima da informação, né? e, e essa informação, quando a gente interpreta, quando a gente... É, consome ali de uma maneira é, mais produtiva, né, mais mais consciente, a gente transforma em conhecimento. Mas os dados eles são coletados por seres humanos, né, eles são coletados por pessoas, eles são analisados por pessoas, é, o contexto que é dado a eles é dado por pessoas. Então vai a gente vai ter sempre recortes e escolhas em todas as etapas do nosso trabalho jornalístico com dados, né? Desde a coleta até a obtenção, a gente vai estar tá fazendo escolhas e essas escolhas influenciam no resultado final, na qualidade do conhecimento que vai ser gerado. Tá? Então é, é sempre bom a gente lembrar: dados não é equivalente à verdade. Tá? A gente tem que estar é, tá muito atento a aos erros que podem acontecer nas diferentes etapas, né? E, e saber também como comunicar as incertezas atreladas ao que ficou de fora dessas nossas escolhas, né? Porque aí sim, quando a gente comunica essas incertezas, quando a gente comunica como que o recorte foi feito, a informação que vai ser gerada ali vai ser muito melhor, vai ser muito mais robusta, né? E, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho. É, aqui, trouxe só para, é, enfim, lembrar para algumas pessoas que, que já conhecem e apresentar para outras esse que é o fluxo de trabalho com dados, que faz parte da metodologia da, da escola de dados, né? é, na qual a gente tem essas etapas para conseguir chegar ao resultado final, e cada uma dessas etapas traz diferentes técnicas, né? diferentes ferramentas, e aí quando a gente está falando de vieses, é, eu acho que tem três etapas que eu considero que são mais... Críticas para gente tentar entender se a gente está caindo em algum viés ou não. Tá? A etapa da obtenção, né? a etapa da, do, da coleta dos dados, quando a gente vai encontrar os dados, é, seja quando a gente vai encontrar um dado que já está pronto para a gente ou quando a gente vai encontrar um dado que, na verdade, a gente está coletando. Tá? A etapa de é, verificação e de análise também. Eu, eu acabei marcando algumas, mas eu acho que a gente acaba caindo em todas as etapas mas também a etapa de apresentação. E aí eu vou, eu vou falar de é, como que os vieses podem influenciar algumas dessas etapas para a gente. Então, primeiro começando aí nos vieses é, que aparecem mais frequentemente na etapa de coleta e de análise de dados. Tá? O primeiro deles, e acho que também um dos, dos mais clássicos, né, um dos que mais aparecem para a gente, é, inclusive quando a gente está estudando estatística, né? É o viés de seleção. É, viés de seleção aí ele pode se subdividir em vários outros viés, mas aqui eu estou falando especificamente do viés de seleção em amostragem. Tá? E isso é importante, em especial, na etapa de coleta dos dados, porque é, a gente pode acabar é, tendo uma amostra enviesada que é, é causada pela amostra, pelo fato da amostragem não ter sido aleatória o suficiente. Então, isso significa para a gente trabalhar, às vezes, de forma acidental, sem perceber, com um subconjunto do que seria a, a, a nossa população, né? Então, a gente acaba não, não tendo uma amostra representativa de toda a população. Então, é, enfim, existem muitos motivos aí que levam a gente é, a acabar caindo nesse viés de seleção, né? Mas... É, Acho que o que eu considero que é mais comum é que a gente tende a trabalhar com dados que são de mais fácil acesso. A gente vai tentar procurar os dados que estão acessíveis para a gente. Né? Então, para dar um, um exemplo aqui, aí eu pego esse exemplo é, do Towards Data Science, é, que é, a gente tem 10 pessoas em uma sala e aí a gente pergunta para elas se elas preferem uvas ou bananas. Aí tem essa distribuição aí que vocês estão vendo. Se a gente recortasse só pelas mulheres dessa sala, a gente ia concluir que a maioria das pessoas gosta de uvas, né? quando, que, quando, na verdade, isso não é representativo. Né? Então, a gente tem aí um viés de amostragem acontecendo. Um outro exemplo que, que acontece muito na, nas análises que a gente vê por aí, nas análises de dados, né? na, é, nas reportagens também, é quando a gente está utilizando os dados do Twitter, né, ou, ou pesquisas que são feitas pela internet. No caso dos dados do Twitter, por que, que é problemático? Por que, que a gente tem um viés de seleção? Porque o Twitter, é, na verdade, não representa a população como um todo. Né? Quem é o usuário do Twitter? O usuário, usuário médio do Twitter? É a, a pessoa é, mais urbana, escolarizada? Né? A gente não tem uma amostra do Brasil no Twitter. Então, quando a gente pega dados do Twitter e extrapola isso como se fosse representativo do país a gente tem um problema tá a gente está cometendo um erro na nossa análise ah mas isso quer dizer que a gente não pode utilizar dados do Twitter para fazer nenhuma análise não porque o Twitter é da mesma forma que ele tem tem uma amostra enviesada né por um lado essa amostra traz uma informação bastante interessante para gente porque ela vem de um grupo de tomadores de decisão, de pessoas influentes, né, quem, quem tá no Twitter hoje é, tem uma influência grande no debate público, então a gente pode utilizar isso, né, desde que comunicando que a gente não, e não extrapolando na forma como a gente apresenta a informação para considerar como se fosse uma representação do país, a gente pode utilizar para tentar entender um pouco nuances, né, argumentos que estão acontecendo no debate público, né, monitorar um pouco é, por esse lado. Tá? E aí eu falei também da questão das pesquisas que são feitas pela internet. Nesse caso, a gente acaba tendo uma amostra de pessoas que se voluntariam para responder. Tá? E aí a gente tem um viés que a gente chama, que está dentro desse viés de seleção, que a gente chama viés de resposta voluntária. Então o que, que acontece? Essas pessoas elas tendem a responder é, ou pesquisas que são muito controversas, e aí a gente vê é, isso, tem, tem um exemplo clássico, né? Quando, quando tem aqueles, é, aquelas consultas no, no site da Câmara, é, quando a consulta é muito polêmica, né? a gente, ah, envolve aborto, aí você vai ver que tem um monte de respostas. É, por quê? Porque isso ativa. Né? Esse, essa polarização nas pessoas e essas pessoas vão é, as pessoas que têm é, tem, tem uma opinião é, mais extrema sobre aquele assunto que são são aquelas que vão responder à pesquisa tá e um, um, um outro caso também que acontece quando a gente faz pesquisas pela internet é, relacionado a esse viés do da resposta voluntária é que as pessoas que vão responder acabam sendo aquelas que é, vão ratificar mais o que o pesquisador estava tentando confirmar. Né? Então, um exemplo disso. A gente vai abrir uma pesquisa sobre é, desinibição sexual. Né? Então, vamos perguntar questões sobre para tentar entender é, o nível de desinibição sexual das pessoas. Quem vocês acham que vai responder essa pesquisa? Os desinibidos, né? A pessoa que é inibida, a pessoa tímida, não vai responder a pesquisa de desinibição sexual, entende? Então aí a gente tem é, um viés de seleção decorrente da, da, da amostra que chega para a gente para fazer a pesquisa. Tá? Vou, vou tentar correr um pouquinho mais, que, senão a gente não, não vai ter tempo de conversar. A gente tem o viés de resposta, que aí tem muito mais a ver com o design do questionário é, que é aplicado, né? como que ele foi desenvolvido e como que ele foi aplicado. Então, um viés de resposta que é bem comum é o viés de desejabilidade social. né? Então, é, esse viés, ele diz para gente que a pessoa acaba respondendo, né? é muito comum que as pessoas respondam questionários, surveys, é, de uma maneira, é, com uma resposta que ela acha socialmente mais aceita. né? Então, um, um exemplo disso... É, que foi, foi falado muito na, nas pesquisas é, de 2016, né, das eleições americanas de 2016, é que muita gente não respondeu que votaria no Trump, porque você tinha um pouco é, meio que assumido né, no, no debate público que era um, um palhaço, né, assim, ele, ele foi um pouco é, categorizado ali na, na mídia, né, na forma como ele era retratado, de uma maneira negativa. Então, as pessoas não é, falavam tão abertamente que votariam nele. Né? E aí, isso gerou, enfim, o erro que a gente viu nas pesquisas. Não só isso, tá? E, enfim, tem muitas outras questões aí relativas às pesquisas da, das eleições. Mas é, esse é um exemplo que eu trago para a gente. Bom, a gente tem também. Opa. Aqui, o viés de sobrevivência. O que, que é esse viés? Tá? É, é também um tipo de viés de seleção. E esse viés ele acaba sendo o erro que a gente comete quando a gente, é, a gente encontra informações que... A gente tende a se concentrar em informações que são apresentadas para a gente e é, a ignorar informações que estão ausentes. Tá? E aqui eu trago um, um exemplo que é, na verdade, uma historinha real que aconteceu. É, durante a Segunda Guerra Mundial, né, é, o, os aliados eles, é, começaram a perceber que precisavam melhorar a defesa dos, dos aviões, porque, enfim, eles tinham muitas perdas é, em bombardeios né, de, é, antiaéreos dos inimigos e eles acabavam perdendo muitos aviões é, em, em algumas é, algumas iniciativas, né, de, de enfim tentar chegar em algumas regiões em que estavam é, o, o exército o exército inimigo estava se concentrando. Então é, um, um dos chefes do, do exército americano chamou um estatístico e esse estatístico ele ficou encarregado de ajudar os aliados a decidir onde que eles adicionariam essa defesa aos aviões. Tá? Então, o que, que eles pensaram inicialmente? Vamos pegar o, os aviões que estão voltando e ver onde que eles foram mais atingidos, né? onde que eles foram mais bombardeados ali. Mas aí o que, que esse estatístico percebeu? É, ele percebeu que, na verdade, os aviões que voltavam da guerra eram, é, eram os aviões que conseguiram escapar do bombardeio. Né? Então, o que, que eles não estavam vendo? Os aviões que tinham caído. E aí, você tomar uma decisão com base nos aviões que voltaram, né? você é, melhorar a defesa nesses pontos que, é, aí no, no meu desenhozinho estão em vermelho, é, que do, os pontos nos quais os aviões foram atingidos, aí a gente está, na verdade, fazendo exatamente o oposto do que a gente desejava. Né? Então, a solução que ele encontrou foi meio que contra-intuitiva. Né? Ele recomendou, na verdade, adicionar mais blindagem, adicionar mais defesa a, aos lugares que não estavam não sendo atingidos, né? não estavam expostos nos aviões que, que retornaram, né? como o motor, né? lugares que, em que é, não, os danos não estavam tão evidentes, mas os danos não estavam evidentes porque esses aviões que foram atingidos nesses lugares não conseguiram nem voltar. Então, é, esse viés de seleção diz respeito a isso, né? Como que a gente toma decisões com base é, em informações que são apresentadas e a gente ignora as informações que estão ausentes, né? Um avião está, é, enfim, voando e aí o avião cai. Aí né? três pessoas sobrevivem e aí a gente vai entrevistar as três pessoas e aí a gente... O que, que aconteceu, né? Ah, aí a gente percebe que um elemento comum dessas três pessoas que, que sobreviveram, foi que elas três estavam rezando durante é, o, a pane no avião. E aí a gente né, conclui que, bom, as pessoas que rezaram se salvaram. Mas a gente não sabe as pessoas que rezaram e não se salvaram, porque elas não estão ali para contar a história. Né? Então, é um exemplo é, também, enfim, que tem em, em um livro que trata sobre isso, e eu acho que é muito importante a gente, a gente perceber quando esse viés está influenciando a nossa análise, porque em muitos casos, inclusive em muitas pesquisas científicas, a gente não vê os resultados que não deram certo. Né? Bom, vou passar para o viés de variável omitida. E aqui é, eu, eu quero também pedir para vocês pensarem junto comigo. tá Esse é um viés que, que decorre da ausência de variáveis, né, que são relevantes é, em uma determinada análise, né, ou então quando a gente está construindo um determinado modelo, é também um, uma espécie de viés de seleção, tá? E a gente vai, vai ver é, muito quando a gente está querendo inferir causalidade sobre as coisas, né? Mas a gente, a gente não consegue inferir causalidade e tem aquela clássica, né, de correlação não é causalidade porque a gente, em muitos casos, não tem todas as variáveis de controle que são necessárias para isso. E aqui eu vou trazer um exemplo, tá? É, os dados eles mostram para a gente que ganha mais quem tem melhor desempenho acadêmico. E alguns estudos recentes mostram que é, as crianças que estão em casas com muitos livros disponíveis tendem a ter melhor desempenho acadêmico. Isso significa... É, que se a gente encher estante dos nossos filhos de livros, eles vão crescer e vão ter mais dinheiro. O que, que a gente está esquecendo aí, pessoal? É, é, é essa a conclusão que a gente pode chegar? O que, que pode estar faltando aqui? Vamos lá. Não sei se está todo mundo dormindo aí. Estou falando sem parar, mas a gente está chegando, estou tá, se aproximando do fim. Pensa comigo. A gente tem aqui livros, né, nas estantes e esses livros, é, enfim, o fato de, de crianças estarem mais expostas a livros é, acabam é, acaba permitindo que elas tenham um, um desempenho acadêmico melhor. Aí algumas pessoas já estão participando aqui, obrigada pessoal. O, o João fala, falta considerar o dinheiro que a criança já tinha, sim, com certeza, né, a situação econômica da família. É, então, se a situação econômica é melhor A criança, por exemplo, é, pode ter tido uma alimentação melhor Pode ter condições melhores né, para estudar A falta de é, incentivo à leitura também é um, é um outro ponto né? E, assim, quem são os pais dessa, dessas crianças? Né? Isso é certamente uma variável super importante A Isis está completando a estrutura por trás Renda, background familiar, acesso à saúde, saneamento, educação de qualidade, com certeza, pessoal, são, aí a gente está vendo muitas variáveis que estão omitidas, né? E, e uma delas é também o fato de que é, a gente tem é, a genética da família também, né? A gente não considerou isso, mas, é, enfim, o, pais que tem mais livros, né? Que tendem a, a gostar mais de leitura e, e o quanto que isso também, de um certo modo, influencia os filhos de alguma maneira né? então aí a gente falou um monte de, de variáveis que estão omissas nessa análise e aí gente tem em muitos casos a gente cai nessa casca de banana, né? de pegar uma situação em que a gente vê uma correlação e aí a gente infere causalidade daquilo, sendo que não é possível é uma extrapolação é, que é inviável de ser feita com os dados que a gente tem, Tá? então esse é um outro viés super importante da gente é, considerar nas nossas análises. Agora vamos falar um pouquinho dos viezes na visualização dos dados. É, e aí, assim, eu vou começar com essa imagem <risos> para, enfim, dar, dar um pouquinho de alívio cômico para essa sessão. É, então, o pessoal aqui falando da, da Flat Earth Society, é, um cara que mandou essa imagem... E, e falou o seguinte, ah, acho que vocês vão gostar é, de ver isso aqui, né? É, ele estava num, num navio gigante no meio do oceano e olhando para o horizonte, então, onde é que está a curva? É, então, ou seja, a Terra é plana, não, tem, não, não estamos vendo curva, pessoal? E aí, como é que a gente responde a isso? Bom, acho que a, a ciência já respondeu isso para a gente, né? <risos> Então, certamente não temos terraplanistas aqui na nossa sessão. E, e aqui a gente tem é, um, um problema que é trazido pela percepção que, que a gente. É, a percepção que vem para a gente, né? Esse, o Andrew ele foi enganado pela própria percepção. É, então. Essa ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? o Alberto Cairo ele, ele traz essa frase no, no livro dele é, sobre é, como, como os gráficos mentem, que eu, inclusive, recomendo bastante, um, um livro super interessante, com muitos exemplos é, nessa parte de vieses e, e visualização. Ele fala: uma imagem vale mais do que mil palavras só se essa imagem for interpretada corretamente. E aí, quando a gente vai trabalhar com vieses na, nessa etapa de visualização de dados, a gente precisa pensar não só nos vieses que a gente carrega e que vão influenciar as nossas decisões sobre a forma como a gente vai representar esses dados, mas também a gente precisa estar muito atento a como que as pessoas, né, o nosso público, a nossa audiência vai ler, vai interpretar esses dados, né qual é o nível de de alfabetização é, gráfica que essa audiência tem, né? de alfabetização em dados que essa audiência tem. Então, se a, se a gente não, não percebe né, é, com quem que a gente está falando e quais são os potenciais vieses dessas pessoas na interpretação que elas vão fazer da, da nossa visualização, a gente pode é, acabar... É, contribuindo mais para o desentendimento do que para o esclarecimento. Né? E aí, assim, em, em, né, nas aulas que, que a gente dá na Escola de Dados sobre o design da informação, a gente fala muito. É, quando a gente está trabalhando com visualização de dados, né, com, com infografia, é, o, a estética da coisa não é o essencial. É, a, a gente está trabalhando aquela informação é, com uma função, com uma finalidade que é informar, né? Então a gente não está fazendo um gráfico bonitinho. A gente não quer o gráfico mais incrível, cheio de botão e tal. Se isso não não ajudar as pessoas a entenderem o que a gente está querendo informar ali, a entenderem os dados que a gente está trazendo, não serve para nada. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente estar muito atento, não são só os nossos vieses, quando a gente está falando de visualização, são os vieses de quem está consumindo o nosso, a nossa visualização, né? o produto que a gente está fazendo também. E aí, nesse caso da, é, dos vieses em, na, na etapa da representação dos dados, é, a gente tem duas fontes aí que, que são fundamentais para a gente. Uma que é a percepção, né? ou seja... É, esses é, que é, me, me fugiu o termo mas é, essa é, essas coisas que vão construindo na gente é, um histórico de, é, de imagens né, heurísticas imagéticas vamos dizer assim que constroem a nossa percepção então aqui ó qual da, da, das, das duas setas né das duas linhas vocês acham que, que é maior assim a percepção que a gente tem quando a gente bate o olho é que a primeira a de cima é maior do que a de baixo né? mas se a gente for fazer um recorte é, mais exato aí das linhas a gente vai ver que na verdade são só é só a forma como a seta está representada aí né essa parte final da seta que está influenciando a nossa capacidade de é, conseguir entender se elas são iguais ou não, tá? Então tem, tem, enfim, vários exercícios sobre percepção e quem trabalha a fundo com design da de informação precisa muito entender isso, né? Como que as coisas são percebidas, é, porque a, a gente já tem construções visuais na nossa cabeça que é, acabam guiando quando a gente vai ler é, os dados, né? Inclusive. É, Coisas que é, às vezes a gente nem percebe. Quando a gente olha, por exemplo, um mapa, acho que já, já, já ficou é, de um certo modo combinado socialmente, que quando a gente tem um mapa cloroplético, né, aquele mapa de cores, é, se a cor é, é mais clara, significa que é, na, naquele conjunto específico né, a gente tem é, uma quantidade menor de Uh, enfim de, de casos do que quando a gente tem quando a gente está olhando para um lugar em que a cor é mais escura né a imagina se você vai fazer um mapa e você inverte essa lógica vai ter, vai levar muito mais tempo para a pessoa que está interpretando entender aquilo é né? porque ela já está acostumada com a outra forma então a gente saber essas coisas também é muito relevante tá e aí também tem a questão da cognição é, e aqui eu trago um exemplo que tem bastante relação com, com a eleição, que é da forma como a gente representa os votos no mapa dos Estados Unidos. Né? Então, esse aqui é um exemplo muito comum de como que a representação escolhida pode acabar influenciando uma leitura errônea do que está que acontecendo. Então, a gente olha para esse mapa, pessoal, e teve até um, um cara que escreveu um livro sobre isso, né, do Trump dominando a América. A gente olha para isso e fala assim, caramba, o voto, assim, voto republicano dominou os Estados Unidos, né? Tem muito mais é, voto para o lado republicano do que para o lado democrata, né? E aí, considerando que a gente está fazendo a leitura de que o vermelho representa o, os republicanos, né? Os votos nos republicanos e o. o... E aí, no caso, a gente está falando da, pre... da eleição presidencial, então, para o Trump. E. É, os azuis, é, o, o voto dado para os democratas, e nesse caso, como foi a eleição de 2016, para Hillary. Tá? É, mas tem um problema aí na forma como essa representação é feita. Vamos olhar para esse gif aqui. Ó. Na verdade, assim, o que acontece é que é, em áreas mais urbanas, ou seja, com maior população nos Estados Unidos, tem, existe essa tendência de que o voto se concentre nos democratas. Em áreas é, menos urbanas, né, mais rurais, mais isoladas, é, você tem uma maior concentração de votos nos republicanos. Então, assim, se, se a gente não está trabalhando com território, né, não é o território que importa para as eleições, porque o território não vota, a gente tem que ajustar. Essa representação para ficar mais claro a quantidade de, de gente nesses espaços, né? A quantidade de gente no território, a quantidade de pessoas que votaram de fato, tá? Então, esse GIF aí ajuda a gente a, a desconstruir é, esse erro é, que a forma como a representação induz a gente a cometer, tá? Um outro exemplo aqui é, envolve o quanto, que, o quanto os preconceitos das pessoas que estão lendo os dados, né? ou seja, os viéses sociais que essas pessoas carregam, podem afetar a forma como elas interpretam esses dados. E aqui, é, um, esse cara aqui é um deputado republicano, tá? daquele que é super pró-bandeira anti-migração, né? levanta fortemente a bandeira anti-migração. E aqui ele fala que os Estados Unidos recebem imigrantes de países em que a taxa de mortes violentas é mais de 16 vezes maior do que a que é vista nos Estados Unidos. E aí ele tira uma conclusão disso. A gente está recebendo esses imigrantes é, de países super violentos, então o que vai acontecer é que mais americanos vão morrer, porque essas pessoas violentas estão entrando nos Estados Unidos. Então... Qual, qual é o problema aqui dessa análise, pessoal? Pensa comigo, o que está acontecendo aqui? O cara está extrapolando numa interpretação dos dados de forma absurda, né? Então, ele está tá trazendo um dado que é verdadeiro, né? então, no caso, esses são países, de fato, com é, uma, uma quantidade de crimes violentos muito grande, mas ele está dando ênfase, é, ele está usando esse dado para fazer uma extrapolação que não se sustenta, que é de que as pessoas que deixam esses países para ir para os Estados Unidos seriam necessariamente violentas, né? Então, esse é um problema não do gráfico em si, mas ele é um problema da interpretação desse gráfico, interpretação que é feita dele, porque esse deputado leu o que convinha para o seu discurso e para as suas crenças, né? Então, é, isso é uma outra questão muito importante para a gente, quando a gente está trabalhando com informações é, que podem trazer um, um nível de polarização muito grande do debate, o que, que a gente está deixando de fora? Né? O que, como que a gente pode esclarecer para o público que é, uma determinada interpretação não cabe ali? Tá? Então, isso também é interessante para a gente quando está trabalhando com visualização. Vamos falar agora rapidinho de como fugir dos vieses. Vou trazer algumas dicas para vocês. É, e, assim, minha primeira dica, pessoal, é que a gente precisa reconhecer que a gente tem vieses. Todo mundo tem, não tem como fugir, assim, por mais que você conheça, que você leia sobre economia comportamental, que você estude todos os tipos de vieses, vai dar, vai, vai chegar um dado momento que você vai ser pego numa situação em que você, de fato, não... não, não teve consciência da decisão que você tomou, né? que você foi levado por uma heurística ali e tomou uma decisão que não necessariamente moveu um grande nível de raciocínio. Isso é normal, isso é a estratégia de sobrevivência. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente tem viéses e aí, a partir disso, parar e pensar melhor antes de agir. Né? Então, aprender a ligar esse desconfiômetro que a gente tem e a gente pode conseguir calibrar ele para ser cada vez melhor, para é, conseguir ir além das primeiras impressões. Tá? E eu, eu dei o um exemplo lá da Associated Press, né, que eu é, compartilhei rapidamente e demorou 10 segundos para o meu desconfiômetro ligar. E aí eu apaguei a informação. Mas assim, a gente pode calibrar isso, a gente pode calibrar inclusive para o um nível mais alto de ansiedade, a gente não passar adiante alguma informação, seja via rede social, mas seja também informando né, os nossos leitores, informando é, a partir dos veículos que a gente trabalha, a gente não passar informação equivocada. Tá? É, uma outra questão muito importante é não ignorar a diferença, né? olhar por diversos ângulos, ser curioso sobre o que a gente está reportando, né? desafiar suposições e estereótipos negativos também, muito importante. É, a gente falou, né, indo lá atrás no, no início da sessão, quando a gente estava dizendo é, quais eram os gatilhos para a gente acabar caindo mais em vieses. né? E um deles é uh, essa supressão emocional, né? Quando a gente está com o emocional muito abalado, né? Quando a gente, é, de novo, está ansioso, está com medo. Porque que os políticos utilizam muito, né? Políticos mais extremistas utilizam muito medo para influenciar o voto, né? Porque você liga um, um, um preconceito ali enorme, né? O viés fica super ativado. Então, a gente tem que também tentar não ser muito duro com a gente, né? A gente tem que tentar tomar o nosso chazinho, relaxar, sabe? Ter uma, uma situação de conforto que permita que, que a gente tome decisões num nível de estresse mais baixo, tá? Também é importante a gente medir os níveis de confiança, abertura e honestidade tanto dos dados quanto os nossos próprios, tá? É muito importante buscar especialista para questionar os nossos resultados, a gente tem pontos cegos, e se a gente não validar os resultados com um grupo diverso, né? e aí a diversidade é muito importante, pessoal, se a gente falar só com pessoas parecidas com a gente, é capaz de a gente estar tá só validando os nossos vieses, tá? Então a gente precisa falar com um grupo diverso para validar os resultados das nossas análises abrir a metodologia, esse grupo diverso, né, e abrir a metodologia aí, eu digo, é, abrir os dados e abrir a forma como eles foram analisados, né, então, crie um GitHub, né, ou, enfim, alguma outra maneira de é, publicar uh, as suas análises para que um grupo maior consiga olhar para aquilo e consiga, inclusive, complementar, né, fazer extrapolações viáveis da sua análise, às vezes a gente, você, você olhou por um ângulo o determinado dado, mas tem vários outros ângulos, então você, você ganha uma riqueza é, no, no conhecimento que é gerado ali. É, eu falo isso também direto, ligar o radar para como os dados foram coletados. né? A gente falou ali do, dos vieses que influenciam muito é, no enfim, influenciam os dados coletados a partir da forma como o survey, né? como o questionário é construído. Olhem para os questionários, né? vejam como as perguntas foram formuladas. Né? Isso é muito importante para a gente entender os detalhes da metodologia. Tá? Tratar os dados como uma fonte qualquer. Né? Tem que ter uma dose de ceticismo e calibrar cada vez mais esse desconfiômetro nosso. E é, também é muito importante, quando a gente for fazer as análises, a gente trazer realmente hipóteses que a gente não tem certeza delas, né? Tenta desligar um pouco o botãozinho da certeza, tenta é, ligar um pouquinho e, e, e ficar confortável na incerteza. Esse é um exercício muito importante para a gente o tempo inteiro, estar confortável na incerteza, tá? Porque aí a gente vai fazer as análises sem tentar corroborar aquilo que a gente já traz quase como um conhecimento prévio, né, que, enfim, é um preconceito, né, no caso. Checar, rechecar, quando a gente está trabalhando com dados, não tem como fugir disso, pessoal. É, mais algumas dicas. É, efeitos devem ser relatados usando intervalos de confiança. Isso A gente tem visto mais isso, especialmente nas visualizações, né, mostrar os intervalos de confiança, onde até a margem de erro... Né, até onde aquele dado é, pode chegar né, dentro da margem de erro. É importante a gente mostrar a margem de erro. Garantir que todos os dados fiquem registrados. Então, é, se a gente está trabalhando com um determinado dado, é, não, não tem como é, a gente replicar aquele dado ou validar a análise se ele não estiver registrado em algum lugar. Publicar os resultados negativos. Isso, assim, é, é uma questão... É, dentro da comunidade científica, né, as, as pessoas que vão fazendo testes ali, né, em, em regressões e tal, e rodam mil testes, conseguem dois resultados e publicam só aqueles dois resultados, né, então a gente não sabe o que, que aconteceu até chegar ali, né, então tem uma forma de manipular aí é, a, a maneira como é, a, até a ciência produzida, que é muito prejudicial, né? Então a gente precisa publicar também os resultados negativos. O Daniel Kahneman ele escreveu um artigo para Nature é, já há algum tempo, não lembro exatamente quando, que ele fala um pouco mais disso, né? Ele dá dicas aí para a gente conseguir é, diminuir um pouco uh, o impacto negativo nas pesquisas científicas. Estudos de replicação devem ter amostras maiores do que os estudos originais. Então, se a gente está replicando é, um determinado estudo, é bom que a gente consiga ampliar também a nossa amostragem. Tá? Enfim, essas foram só algumas dicas é, para a gente, mas eu acho que resumindo aí as principais, é, a gente ampliar a diversidade à nossa volta, né? ligar o nosso desconfiômetro, é, buscando saber cada vez mais sobre os dados, sobre a metodologia... É, enfim, e acho que eu vou parar por aqui Eu falei um monte de dica Mas eu estou preocupada aqui com, com o nosso horário E eu queria abrir para conversa Vamos conversar? A gente tem aí 13 minutos Pessoal, me estendi um pouco É isso Muito obrigado, Nath Foi excelente A Margot já também está agradecendo aqui Dizendo que foi muito boa apresentação Vamos trazer aqui, então, algumas questões. Já teve alguns assuntos rolando aqui no chat, no Perguntas e Respostas. Fiquem à vontade para colocar mais perguntas ou interagirem aí no, no canal. A gente está acompanhando. Enquanto isso, eu vou, vou comentar a primeira pergunta que foi da Aline. É, quando você estava comentando daquela questão do tempo no jornalismo, a coisa de ser muito corrida e tal, ela falou que você acha que esse furo jornalístico Está ultrapassado e deveria sair de, da cena para mudança e aprofundamento no jornalismo atual. Aí, enquanto eu estava lendo, eu também queria aproveitar e complementar aqui, é, em cima da pergunta dela, assim: que seria, no caso, assim, mas será que é realmente o furo? O quanto isso é uma questão da prática jornalística? ou o quanto é da nossa estrutura cognitiva, da natureza humana, ou, ou, porque é uma questão que está na ciência, está no comportamento, na psicologia e tal. Como que você vê isso? É, assim, difícil de responder se isso é... A sua pergunta é mais difícil, Adriana. Eu não, eu não saberei responder se é, enfim, um, um problema geral, né? Acho que aí tem estudos de de cognição sendo feitos, né? enfim, as pessoas analisando as sinapses do cérebro, é, e eu acho que a gente tem muito a avançar ainda nessa frente. Mas falando especificamente sobre o puro jornalístico, né? se ele está ultrapassado ou não, é, eu acho que a estrutura, o, o que... Uh, o modelo industrial de jornalismo, né? como a gente conhecia anteriormente, é, Nele fazia muito sentido a gente pensar em furo, porque a informação era um item mais escasso. Né? E aí a gente passa para um modelo mais digital, né? em que o, a informação vira commodity, e a gente não tem atualização desse ethos, a gente continua lutando pelo furo, o que... É válido, por um lado, porque de fato tem muitas informações ainda que estão escondidas, né, que, que, que estão omitidas à nossa volta. É, mas, por outro lado, é, eu ainda vejo muito essa lógica de todo mundo correndo atrás da mesma informação, sendo que tem muita coisa a ser descoberta. né? E, e eu acho que essa lógica do furo atrapalha a gente em duas de duas maneiras. A primeira é pela questão do, do tempo, né, de maturação da informação. A gente acaba correndo contra o tempo para dar uma informação que muitas vezes precisaria ser melhor verificada. É, e a, o segundo ponto é que ele cria uma cultura competitiva na qual a gente não é, abre as nossas metodologias né, de análise e é isso com dados ou sem dados, porque quando a gente fala com o nosso público, eles precisam entender um pouco do processo jornalístico também, né? precisa A gente fala de mídia literacy muito hoje, porque as pessoas estão super desconfiadas, o descrédito da mídia é imenso, e isso vem muito desse lugar é, do qual as pessoas não entendem o que está que acontecendo ali, não sabem como a salsicha é feita, né? E aí, assim, se as pessoas não sabem como a salsicha é feita, como é que elas vão confiar naquilo? Então, eu acho que essa lógica do furo, que leva a esse nível de competição entre jornalistas muito alto, é, é problemática para a gente, especialmente nesse ambiente é, em que você tem um, um caos desinformacional, né? tem é, um ecossistema de informação muito caótico. Então, enfim, eu particularmente acho que está é, ultrapassado pensar em furo mas ao mesmo tempo eu acho super importante que os repórteres estejam é, se debruçando sobre descobertas, né? que estejam indo atrás de informações novas, de informações exclusivas, a gente precisa disso, se todo mundo for fazer jornalismo explicativo, né? se, se, se, se, eu, eu adoro o Nexo, mas se todo mundo for ser o Nexo, a gente não vai é, ter a, descobertas importantes para guiar as nossas decisões enquanto sociedade, então, eu acho que tem um, um equilíbrio aí e eu acho que a gente pode descobrir muita coisa nova sem necessariamente cair nesse ethos do furo e da competição. Tá? Então, acho que são, são coisas separadas também. Legal. Teve uma pergunta aqui do José Adriano, que eu acho que vai bem nessa linha que você estava falando no final, que trata um pouco da transparência. Ele fala quais as... É, quais, ou se há, ferramentas para documentarmos nossas ações? Devemos disponibilizar todo passo a passo, a metodologia para audiência? Olha, eu, eu acho que é uma boa prática, é, José Adriano, né? Acho que é uma boa prática a, a gente documentar as nossas ações, especialmente porque é, isso ajuda a gente, inclusive, a melhorar mais adiante. É uma técnica de aprendizado, tá? É, tem uma coisa que, que é muito praticada, né? quando a gente está é, construindo planos de aula, enfim, é, é, envolve a questão da didática, como que o ser humano aprende. E uma das formas nas quais a gente aprende é exatamente é, refletindo, né? criando um espaço de reflexão depois que o aprendizado, ou depois que, que um, um determinado tema é conhecido, é, então, tem, tem uma coisa que, que é muito feita e que eu recomendo demais, que se chama pós-mortem, que é você documentar o processo de término, é, de encerramento de, de um determinado projeto, de uma determinada atividade. Por que, que é importante a gente fazer isso? Porque às vezes a gente passa por toda a atividade, né? a gente tem é, aprendizados coletados ali, e a gente não documenta esses aprendizados. A tendência da gente é colocar esses aprendizados no, numa caixinha que vai ficando cada vez mais inacessível no nosso cérebro, e aí a gente não recorre aquilo depois. Então, o que, que, o que eu acho muito importante documentar é, os processos que a gente utiliza, tanto no nível de ah, uma documentação que vai servir para replicação, que vai servir para o público entender como a gente chegou naquele resultado, mas também coisas que é, no processo foram erros nossos, né? Às vezes a gente está fazendo uma análise a gente percebe putz, é, eu fiz uma leitura aqui que quando eu fui validar com o um especialista a gente, eu, eu, eu percebi que estava errada e aí eu refiz a minha leitura. Isso é o tipo de coisa que não aparece quando a gente está apresentando a metodologia da nossa análise, né? A gente não vai falar todo passo a passo, ó, fiz, essa, fiz essa, esse primeiro recorte aqui, e aí percebi que ele estava incorreto, fui para um outro recorte. Não, a gente vai apresentar o recorte final, né? o, o, a análise final que a gente fez. Mas para a gente, internamente, é muito importante documentar como que a gente é, tomou o caminho errado no, ao longo do processo, porque na próxima vez que a gente for analisar é, algo semelhante, a gente não vai cair nesse mesmo erro tá? e, e, e aí isso, isso fica para a gente como algo muito valioso e pouquíssimos jornalistas fazem isso Legal, tem duas questões da Rússia que eu vou juntar numa, numa pergunta aqui que é ela ela comentou sobre como que como podemos lidar com o viés que ocorre na leitura, porque ao mesmo tempo que o jornalista precisa se preocupar com o seu próprio viés, né, o seu viés ao escrever o artigo, a matéria, é ele tem tem essa questão da viés da do leitor, ela comentou que as pessoas cada vez mais escolhem aquilo que querem ler, o que querem ler, né? E aí nesse sentido também do, do consumo, né, do, do, do viés de quem está recebendo, no caso, ela fez uma pergunta em relação à visualização, se é correto partir do pressuposto de que quanto mais simples, é sempre melhor a visualização. Se para atingir um maior número de pessoas, se é, seria melhor pra, para atingir um maior número de pessoas, de modo que elas entendam corretamente os dados. Essa simplificação seria sempre melhor? Eu vou começar dessa segunda pergunta. Eu acho que não, acho que precisa primeiro entender quem é a audiência, tá? É, e aí acho que tem níveis diferentes de, de alfabetização em dados e alfabetização é, em, em gráficos, né? Essa é, literacia visual, como, como a gente quiser chamar, é, em diferentes audiências. Então você precisa saber qual é o nível da sua audiência para fazer a leitura dos dados que você vai apresentar. Vou trazer um exemplo. É, eu estava numa numa palestra ouvindo é, um dos editores de, de dados do Financial Times e ele estava falando exatamente disso, assim, do, é, ele ele faz visualização para uma audiência muito qualificada. Então ele não precisa trabalhar só com um gráfico de barra, né? E enfim, não não precisa simplificar tanto a informação para aquela audiência. É, e aí ele consegue Fazer coisas mais sofisticadas, né? Mas aí, assim, se, se você quer Alcançar o máximo De pessoas possível é, eu, eu acho que Enfim Eu tenderia a concordar Que simplificar é melhor Se você fizer uma coisa muito complexa As pessoas tendem A, a não se interessar e eu acho que tem, tem alguns estudos que mostram isso, né? O tempo que as pessoas utilizam é, interagindo com algumas visualizações que são super sofisticadas, né? Às vezes apresentar informações de maneira estática, por exemplo, é muito melhor, é muito mais eficaz no, no sentido da informação que você quer passar do que se você apresentar um dashboard maravilhoso, cheio de frufru, e a pessoa né, tem que ficar... É, cavando a informação ali Tem tem público que gosta disso né? e, e tem uma é, Essa coisa de é, O público que faz a visualização Ser muito apaixonado por aquilo E achar que é, Tudo serve para o seu público né Quando na verdade esse público não vai entender é, Se for muito complexo Então eu acho que sim Nesse sentido é, Dá para a gente concordar genericamente né E aí considerando várias exceções mas dá para a gente concordar que simplificar vai funcionar mais para uma, uma audiência maior. Tem alguns estudos é, nessa frente de como diminuir um pouco a, a interferência do conhecimento prévio do leitor é, na visualização, que foram feitos pelo Knight Lab da Northwestern, se eu não me engano. É, depois eu posso até tuitar essas referências, eles fizeram estudos super interessantes e uma das técnicas que eles utilizam é, é pedir para o leitor é, tentar adivinhar né, é, uma, uma linha de tendência, por exemplo antes de dar a informação porque aí a pessoa já vai ficar ligada em como que ela acredita que a informação chegaria para ela né? e aí ela vai conseguir ver a diferença isso já foi feito também no New York Times, né? eles chamam de draw it, né? de desenhar, você coloca o leitor para desenhar o gráfico antes de ver de fato como que o gráfico vai se apresentar. Legal, já estamos chegando aqui no nosso limite de, de horário, eu acho que é um, um assunto super rico, daria para passar várias horas aqui é, debatendo. Talvez eu possa dar um, uma geral assim, nos comentários que ficaram, e aí você faz uma, uma fala final de encerramento, Nath, pode ser? Vamos lá. Você tá. Vamos lá? Tá? Então tá. É, teve bom, é isso. Temas aqui que renderiam, podem render outros workshops aí nos próximos codas. O Rafael falou do, da, da discussão sobre p-hacking nas pesquisas estatísticas e científicas, né? A Isis comentou uma, um, fez um comentário sobre a questão da mídia, aí citou um, um exemplo recente aí da retificação dos dados de campanha. Mas eu acho que aí foram mais comentários pontuais, enquanto você falava alguma coisa. O José também falou dessa questão da transparência, se seria uma gestão de conhecimento. Acho que é mais comentários assim de interação pontuais mesmo. A Russa, no final aqui, também fez uma nova pergunta, que é se a gente limita e seleciona a audiência se a gente também não correria um risco de criar um viés. Então, talvez a gente pode ficar com essa pergunta aqui de encerramento da russa e, e aí você dá a sua, sua despedida. Desculpa, você faz de novo a pergunta? Distrair ah, aqui. Se, se, se quando a gente limita e seleciona a audiência, a gente não corre o risco também de criar um viés. Eu acho que que, é, que foi quando você estava comentando de da importância de pensar a visualização para o público e tal. Sim. É, eu, eu não sei, Rússia, se, se a gente limita a audiência, né? A gente tem audiências que já estão já, já formadas. E aí acho que depende muito do posicionamento, né? A gente pode se posicionar tentando alcançar o maior uh, nível de audiência possível ou a gente pode se posicionar é, para uma audiência específica, né? Tem veículos de nicho. Então, depende muito do que a gente quer atingir. Na verdade, não tem resposta certa, assim, ah, como que eu vou fazer essa visualização para ela ficar mais adequada? Vai depender muito do que, que você quer atingir, né? Qual é o seu objetivo? Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso. O que, que a gente quer comunicar? Para quem que a gente quer comunicar? E isso depende muito do, do contexto. Então, não tem muito como fugir disso. E, Russa, beijo para você. saudade. É isso? Tem, você quer dar uma é você quer sim. dar um alô, um alô final? Queria, queria agradecer a participação do pessoal. Sei que eu, eu gosto muito mais de estar em sala de aula com todo mundo junto. Acho que é, que é muito mais legal ver a expressão das pessoas. né? Eu acho meio meio chato nessa situação toda que a gente está. Eu, eu acabar falando para mim mesma. <risos> é esquisito. Mas queria agradecer demais que vocês foram super participativos. É, é, enfim, esse é um, um tópico que eu estou começando a explorar Na verdade, essa, esse é o primeiro workshop que eu, que eu dou sobre isso Então, acho que foi, foi bem legal conseguir ver um pouco é, da, da dinâmica com vocês Saber se foi legal ou não Então, todo o feedback é válido aí Porque eu vou melhorar esse workshop depois para outras apresentações Obrigada, pessoal! Legal, obrigado, mate vai ter a pesquisa de, de, do workshop quando vocês fecharem aqui, então deixem lá o feedback, e aí queria só fazer um comentário final também para quem estiver vendo depois, para vocês que podem ver semana que vem, que eu acho que para quem quiser aprofundar em algum dos temas aqui, eu recomendaria duas atividades que rolaram no CODAS, que eu acho que podem complementar e trazer também é, uma trilha aí para vocês continuarem vendo coisas do Coda, que é a, a da Gabela de Queiroz, que falou da questão dos vieses, mais com foco na inteligência artificial, e a do Alberto Cairo, que também discute algumas coisas de visualização. Ah, foi excelente, acho que essas três, são três aulas, assim com pessoas especialistas, e valem super a pena é, vocês continuarem vendo aí. Fica o convite para vocês seguirem assistindo o Coda, à tarde temos mais workshop e de noite o painel. Obrigado novamente pela participação de todo mundo e até mais.